Programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Alô, alô, galera! Está começando mais um programa Chute Certo. E eu, Antônio Antunes, apresento para vocês o tema de hoje, que é... Lixo! Lixo! O lixo é considerado um dos grandes problemas da humanidade. A cada dia, temos menos espaço para depositar o lixo que produzimos. Então, para nos ajudar com as estimativas e falar mais sobre o tema, convidamos a professora e ambientalista Luciana Mendes. Bem-vinda, professora. Obrigada, Antônio. É um prazer estar no seu programa. E principalmente para alertar as pessoas sobre esse problema crônico em nossos dias. Nós que agradecemos a presença da professora no programa E também contamos com os brilhantes comentários do Amaral Amaral, você está aqui sempre para resolver qualquer problema, não é? Opa, chefe, que delícia eu entendo Porque já fui lixeiro na minha juventude <risos> Então vamos para a primeira pergunta Ah, lembrando que o importante não é acertar E sim, chegar perto Vamos lá Quantos caminhões seriam necessários para transportar o lixo do Brasil produzido em apenas uma semana? Alternativa A, mil caminhões. Alternativa B, 20 mil caminhões. Alternativa C, 90 mil caminhões. E alternativa D, 500 mil caminhões. Tempo. E a resposta é... A alternativa C. Seriam necessários 90 mil caminhões de lixo para transportar todo o lixo produzido pelos brasileiros em uma semana. Professora, como fazemos para chegar a essa resposta? Bom, primeiro precisamos estimar quanto que um caminhão de lixo suporta em toneladas. Acho que o Amaral deve saber, já que ele trabalhou como lixeiro. Eu chutaria umas 7 toneladas por caminhão, viu, professora? É um bom chute, viu Amaral? Vamos considerar então 7 toneladas por caminhão, o que dá 7 mil quilos. Agora precisamos saber a população brasileira e a média de lixo produzido por brasileiro. Alguém de vocês arriscaria um número? Bom, o Brasil tem 180 milhões de habitantes, isso não é difícil saber. Mas a quantidade de lixo produzido por pessoa, eu não tenho a menor ideia. Você sabe, Amaral? Então, as pessoas produzem quantidade de lixo diferente. Tem gente que joga muita coisa fora, tem gente que não. Mas eu chutaria mais ou menos meio quilo por pessoa por dia. Muito bem, Amaral. Vamos considerar sua estimativa, tá? Agora é só fazer as contas. 180 milhões multiplicado por meio quilo e por 7 dias na semana dá 630 milhões de quilos. Dividindo por 7 mil, que cabem em cada caminhão, né? Vamos ter 90 mil caminhões, ou seja, alternativa C. Interessante. Mas, Amaral, como é que você estimou o peso do lixo produzido por pessoa? Porque eu tenho certeza que você não carregava uma balança com você quando trabalhava como lixeiro. Ah, isso é um chute que vem da prática. Quando eu trabalhava de lixeiro, o caminhão passava recolhendo lixo nas casas de três em três dias. O peso do saco de lixo em cada casa. Variava entre 5 a 8 quilos, mais ou menos. Dividindo isso por 3 dias, depois por quatro pessoas da casa, dá mais ou menos meio quilo por pessoa a cada dia. Isso que o Amaral falou faz sentido, professora? É claro que é uma conta aproximada, mas serve muito bem para termos uma ideia. Na verdade, é assim que fazemos quando temos que estimar alguma coisa. Olha só esse Amaral, impressionando a todos. Bom... O primeiro bloco do programa está acabando. Voltamos já já com mais estimativas para você. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. Estamos de volta com o programa Chute Certo. E durante o intervalo surgiu uma dúvida. Uma pessoa produz meio quilo de lixo por dia, em média. Mas como passar isso para volume? Bom, Antônio, para isso a gente precisa saber a densidade desse lixo. E isso varia de pessoa para pessoa e também de região para região. Ninguém produz o mesmo lixo que uma outra pessoa, não é mesmo? Sim, é verdade. Quando eu era lixeiro, eu tinha lixo de todo tipo. Tinha lixo pesado, tinha lixo leve, só de papelão, de coisa eletrônica. Aí ficava difícil de estipular a densidade para o lixo, né? Mas professora, como é essa história mesmo de densidade, hein? Olha, Amaral, de maneira bem simples, é a relação entre peso e volume. Por exemplo, sabemos que o peso de mil litros de água é mil quilos. Daí, dizemos que a densidade da água é um para um. Ah, certo. E agora temos que estimar a densidade do lixo, é? Exato. Como você falou, o lixo doméstico inclui coisas que têm densidade parecida com a da água, como os restos de alimentos e líquidos. Mas também inclui muitas outras coisas que têm densidade bem menor. Garrafa vazia, papel amassado, latas, enfim. Isso mesmo. E não existe separação de lixo? É uma bagunça geral. Pois é. Considerando isso tudo, podemos estimar que a densidade do lixo caseiro seja algo em torno de 500 quilos por metro cúbico. Ou seja, metade da densidade da água. Tudo bem para vocês? Bom, mas aproveitando a questão sobre o volume do lixo, vamos à próxima pergunta. Quantos estádios iguais ao Morumbi... A cidade de São Paulo enche com lixo por ano. Alternativa A, 1 um morumbi. Alternativa B, 6 morumbis. Alternativa C, 20 morumbis. Alternativa D, 50 morumbis. Tempo. A resposta certa é... alternativa B. Por ano, a cidade de São Paulo pode encher seis estádios do Monubi com lixo. É muito lixo. Professora, nessa questão eu tenho várias dúvidas. Não tenho ideia de como resolvê-la. Bom, eu imagino que você quer saber como se responde uma pergunta aparentemente maluca dessas, né Amaral? Exatamente. Olha só, vamos iniciar pelos números relacionados ao problema que você conhece. Me diz alguns aí. Bom... A cidade de São Paulo tem cerca de 14 milhões de habitantes. A quantidade de lixo produzida diariamente é meio quilo por pessoa. Vimos isso há pouco. Mas quanto lixo cabe no estádio, eu não faço a menor ideia. Muito bem. Veja que nosso problema agora é estimar quanto lixo cabe no Morumbi, certo? Bom, o Morumbi é oval, mas para facilitar as nossas contas, podemos considerar uma caixa retangular ligeiramente maior parecendo uma caixa de fósforo, só que gigantesca, que caiba um morumbi lá dentro. Nossa, agora eu vou apertar o então a viagem começou. Segura firme, Amaral, só precisamos estimar as dimensões dessa caixona. Bom, um campo de futebol costuma ter 100 metros de comprimento por 50 de largura. Se ampliarmos para o estádio, eu chutaria que tenha uns 100 metros atrás de cada gol e 75 atrás de cada lateral. Então teremos uma caixa com 300 metros por 200, mas eu não sei a altura. Nossa, o Morumbi é bem alto, né? Eu acho que deve dar uns 15 metros de altura. Bom, 15 metros é igual a um prédio de 5 andares. Acho que é uma boa estimativa, Amaral. Agora precisamos calcular o volume dessa caixa. Multiplicamos 300 por 200 e por 15. Teremos 900 mil metros cúbicos como uma estimativa para o volume no Morumbi. Agora eu começo a entender. Eu sei que 500 quilos de lixo ocupam um metro cúbico de volume. Se a cidade de São Paulo produz 7 milhões de quilos de lixo por dia, são 14 mil metros cúbicos por dia. Vezes 365 dias dá algo em torno de... 5 milhões de metros cúbicos por ano. Exatamente. Agora ficou fácil, né? No Morumbi, cabem no máximo 900 mil metros cúbicos. Dividindo 5 milhões por 900 mil, temos 5,6. Ou seja, aproximadamente seis estados do Morumbi lotados de lixo todos os anos. Nossa, quanto lixo! Pois é, por isso que precisamos incentivar a reciclagem e o aproveitamento do lixo. Porque um dia não teremos mais espaço para jogar todo esse material. Bom, nosso programa está acabando e gostaria de agradecer a presença da professora Luciana Mendes e do nosso querido Amaral. Foi um prazer, Antônio. Espero ter sido útil para os ouvintes. Obrigado, chefe, por se lembrar de mim. Imagina, Amaral. Até o próximo programa. Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto.